Já nos conhecemos Foi ano passado Eu não tava bem Cadê eu vazou? Fui pro BBB Aí chegou você Assim que então começou Essa nossa treta Olhei pra ti e vi um careca Que já perdeu a cabeleira O povo assiste, torcedor que vibra, outro fica triste. Meteu três, o cara não desiste. Pede música, solta playlist. O povo assiste, torcedor que vibra, outro fica triste. Meteu três, o cara não desiste. Pede música, solta playlist.